Para começar, eu gostaria de fazer rápidos agradecimentos para algumas pessoas, clubes, blogs e sites, que foram importantes fontes de pesquisa, troca e cruzamento de informações e utilização de imagens para compor esse vídeo em complemento aos créditos do final. Ao Departamento de Imprensa da Ford do Brasil, o Ford Maverick Clube do Brasil, o Museu da Imprensa Automotiva, Miau, do amigo Marcos Rosen. Aos blogs, blog do maverick .blogspot .com, do amigo Maurício de Andrade Silveira, o Antigos antigosverdeamareloblogspot.com, do amigo Guilherme da Costa Gomes, o mavericknahistoria.blogspot.com, de Juninho Fonseca, o site maverick73.com.br e, em especial, a Paul William Gregson escritor do livro Universo Maverick, uma verdadeira viagem ao mundo do Ford Maverick, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser adquirir. Resgatando o primeiro capítulo da história do Ford Maverick, em resumo, vimos que a Ford precisava de um carro compacto e econômico para fazer frente à invasão de carros europeus e asiáticos nos Estados Unidos, e iniciou o projeto de um carro com base em outros modelos Ford. Vimos também a origem do seu nome, seu lançamento nos Estados Unidos e alguns tópicos de destaque durante sua vida no mercado americano até 1977. Além da busca da Ford de comercializar seu produto em outros mercados, como o Canadá, o México, a Venezuela e o Brasil onde fez pesquisas de mercado e trouxe um modelo com motor 289 que Emerson Fittipaldi testou em Interlagos. Após todos os processos de definições e adaptações ao nosso mercado, chegava o momento do lançamento do Ford Maverick no Brasil. O Ford Maverick brasileiro teve sua van première no oitavo salão do automóvel, iniciado em 25 de novembro de 1972, com a apresentação de um Coupé, um Sedan e um GT, o Gran Turismo, já com as modificações realizadas para o nosso mercado. Antes do lançamento oficial, a Ford realizou em 14 de maio de 1973 uma coletiva de imprensa para mídia especializada no Centro de Pesquisas da Ford, com posterior test drive na pista de testes interna da Ford em São Bernardo do Campo, para demonstrar as melhorias do motor 6 cilindros, e que este era um novo motor. O Ford Maverick foi lançado em dois modelos de carroceria, sendo inicialmente lançado o Coupé, e logo depois o Sedan, Três versões, a Super, Super Luxo e GT, e motorizações seis cilindros em linha e oito cilindros em V. Este último importado e opcional para o Super e o Super Luxo, e exclusivo para a versão GT. O motor seis cilindros era o motor 184 de 3.000 cm3 do Itamaraty com a taxa de compressão reduzida de 8 para 1 para 7,7 para 1, carburação simples, que no Itamaraty ele era duplo, com melhorias no sistema de arrefecimento e modificações em diversos componentes internos e agregados. Ele tinha 112 cavalos e 22,6 kgfm de torque, com sistema de lubrificação full flow, com bomba de engrenagem centrífugas, carburador de corpo simples, diferencial com relação de 3,31 para 1 e tração traseira, além de suspensão dianteira independente e traseira com eixo rígido com molas semilípticas longitudinais e amortecedores telescópicos de duplação dianteiros e traseiros. motor V8, o famoso 302, conforme sua medida em polegadas cúbicas, era um small block com comando único no cabeçote, 4950 cm cúbicos, 197 cavalos e 39,5 kgf·m de torque, com uma taxa de compressão de 7,5 para 1. Seu carburador único tinha corpo duplo e a relação do diferencial era de 3,07 para 1. O motor V8 era produzido em várias fábricas de motores da Ford no mundo, como por exemplo em Windsor no Canadá e no México. Os motores da Ford do Canadá eram enviados aos Estados Unidos para acoplamento de itens internos e depois enviados ao Brasil, onde eram adicionados periféricos como velas, filtro de ar, filtro de óleo, alternador, motor de partida, tubulações e mangueiras, dentre outros itens. A Ford do Brasil trazia os motores de onde tivesse mais conveniente, sendo que vieram unidades do Canadá complementadas nos Estados Unidos e do México, sendo basicamente o mesmo motor, independente de onde viesse. Um detalhe era que o motor de origem mexicana tinha velas mais finas. Ele foi apelidado aqui no Brasil de 302 Canadense. A transmissão era manual ou automática de três marchas, com alavanca na coluna de direção para as versões super e super luxo. E o GT poderia vir com transmissão manual de quatro marchas, com acionamento por alavanca no assoalho, ou com três marchas e acionamento por alavanca na coluna, um modelo raro. O Ford Maverick tinha também eixo traseiro tipo Hotkiss, freios a tambor nas quatro rodas para o Super e Super Luxo, com disco dianteiro opcional, e freios a disco dianteiro e traseiros a tambor para o GT. Mede a 4,58 metros de comprimento, 1,79 metros de largura e 1,36 de altura, com entre-eixos de 2,61 e 417 litros de capacidade de porta-malas. Sua carroceria era no estilo de fastback, com traseira truncada, de design originalmente americano, com traseira curta e capô dianteiro longo. O Super e o super Luxo vinham com rodas de 5 polegadas e pneus 645 ou 695 aro 14, e o GT vinha com rodas de 6 polegadas e pneus wide-oval 70 aro 14. Calotas de aço inoxidável maiores no super luxo e menores de aço escovado no super e no GT. Este último com um acréscimo de sobre-aros. Podiam vir com bancos inteiriços ou individuais no super e super luxo. E o GT trazia bancos individuais, faixas personalizadas, Faróis de neblina, emblema frontal diferenciado e grampos de fixação do capô de efeito apenas estético. Também tinha, no lado esquerdo do painel, os botões de acionamento dos faróis, limpador de para-brisas e ventilador, este opcional no Super. Dois grandes mostradores paralelos, sendo o da esquerda com as indicações de marcação de combustível, luzes espia de pressão de óleo, luzes direcionais e luzes de bateria e temperatura e o da direita, velocímetro e odômetro. Além do botão de afogador, à direita, tendo ainda no painel cinzeiro e acendedor de cigarros. No GT, o painel de instrumentos tinha também um conta que era opcional, entre os dois grandes mostradores e um emblema do lado direito do painel diferenciado, com uma bandeira quadriculada em inscrição GT. Além de aros do farol dianteiro em preto e um emblema GT na grade dianteira, criação do desenhista Luiz Rétez Jr. Os bancos podiam ser revestidos em curvin preto, com a parte central em Kiwi no Super. No Superluxo, havia três opções de acabamento dos bancos, podendo ser em curvin com a parte central em curvin Windsor, Tecido Tijuca ou tecido Dixie. Painéis de porta mais simples no Super e mais requintados no Super Luxo. E na versão GT, os bancos eram iguais aos do Super: com posterior opcional com laterais em vinil preto e parte central em nylon listrado cinza e preto. O GT também possuía console central, friso cromado no painel, manopla de câmbio exclusiva. E tinha como opcional relógio no console. O volante também diferenciava seu desenho conforme o modelo, sendo o do Super mais simples, mais requintado no Super Luxo e mais esportivo no GT. A novidade era a trava de segurança contra furtos que atuava na coluna de direção e na alavanca de câmbio, desde que ela estivesse em marcha ré, o que obrigava o motorista a deixar o carro sempre engatado para tirar a chave. Vinha também com janelas basculantes traseira e logotipia externa distinta para cada um dos modelos. O Ford Maverick brasileiro apresentava algumas diferenças em relação ao modelo americano, como rádio no centro do painel, espelho retrovisor interno fixado no teto, painel com porta-luvas com tampa e fechadura, Sistema de circuito impresso reduzindo a fiação, faixas decorativas no GT, que foram desenvolvidas no Brasil por Paulo Roberto Sado Santos, inspiradas do Mustang Boss 302, antena móvel, ausência das lanternas laterais, calota com inscrição apenas com o nome Ford, colocação de um friso entre as lanternas traseiras no superluxo. E o emblema Maverick perdeu o chifre de boi em cima da letra V, que foi reposicionado no paralamas dianteiro. O Ford Maverick fez sua aparição oficial entre 20 e 22 de junho de 1973, sendo o dia 20 de junho de 1973 considerado a data oficial de lançamento, no Hotel Nacional no Rio de Janeiro em uma coletiva de imprensa com posterior test-drive no autódromo de Jacarepaguá e realização da primeira Copa Maverick, com churrasco de confraternização no autódromo e jantar no Canecão. Finalizando a estratégia de lançamento, a Ford sorteou o primeiro Ford Maverick fabricado no Brasil, tendo como ganhadora uma participante do Paraná. O presidente da Ford do Brasil na época, Joseph Eunil, fez uma apresentação do Ford Maverick ao então governador de São Paulo, Laudo Natel, no Palácio dos Bandeirantes, em 1973. A Ford do Brasil, a fim de fortalecer a imagem do seu produto, realizou algumas ações intensas. O Ford Maverick participou do Raid da Integração Nacional, que rodou 17 mil quilômetros durante 24 dias, percorrendo todas as capitais da época, com o objetivo de unir, pela primeira vez por estradas, todos os estados brasileiros. Um Ford Maverick, um Ford Belina e também um Ford Corcel participaram da ação que começou no dia 8 de outubro de 1973. Estradas recém-inauguradas, com muita chuva e lama, chegaram a ter trechos de 100 km percorridos em 6 horas, tamanhas dificuldades encontradas. No salão do automóvel de 1974, um Ford Maverick preparado, semelhante ao que participou do raid, foi exposto no estande da Ford. Com o passar do tempo, o carro foi abandonado e teve a sua restauração recentemente coordenada pelo Maverick Clube do Brasil, em conjunto com o Centro Automotivo Lombardi, a Tio Julie Gerrard e a Prefeitura Municipal de Caçapava e retornou após ser restaurado completamente ao Museu Roberto Lim Caçapava. Outra ação foi com a equipe J. Cardoso, os volantes voadores, de apresentações com acrobacias com apoio da Ford, utilizando dentre outros carros Ford, o Ford Maverick. <SILENCIO> Em 14 de novembro de 1973, foi lançado o Ford Maverick Sedan quatro portas, para as versões super e super luxo, com motores seis cilindros e V8. Ele tinha uma estrutura diferente do cupê, com 17 cm a mais de entre-eixos e 18 cm a mais no comprimento, com um perfil mais familiar e profissional que o cupê modelo ao qual seguia com as mesmas características de padrão de acabamento. Em 1974, o Ford Maverick começava a trabalhar em outras frentes de mercado e alterações mecânicas começavam a aparecer, o que veremos no nosso próximo capítulo. Aqui finaliza o segundo capítulo da história do Ford Maverick. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para acompanhar os nossos próximos capítulos. Acompanhe também a página Retromobilismo no Facebook. Semana que vem voltaremos com o próximo capítulo. Até lá!